Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você um assunto bem interessante dentro do livro O Poder do Subconsciente, que é sobre afirmações positivas, tá? Você ouve muito falar sobre afirmações positivas, possivelmente você já fez muitas afirmações positivas, mas é muito comum, muito comum de acontecer de pessoas que fazem afirmações positivas e falam assim Poxa, mas eu não estou vendo nada, nada está acontecendo, por que que, por que que nada acontece? Tá? E isso que eu vou compartilhar aqui com você pode ser a resposta que você está buscando, tá certo? Bom, isso que eu vou compartilhar com você está aqui na página 138, tá bom? É, esse capítulo é o capítulo 9, que fala como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza, e aqui ele fala sobre afirmações positivas para riqueza e tudo mais. E... Exatamente, tem um trecho aqui que fala de por que que muitas vezes fracassa né? essas afirmações. E é isso que eu quero compartilhar com você. Olha só o que ele é diz. Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses repeti, sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. É porque quando diziam, aí ele diz, né? É porque quando diziam, sou rico, sou próspero, elas achavam, bem no íntimo, que estavam mentindo para si mesmas. Aí ele até conta um exemplo, olha. Certa pessoa me disse, afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Olha o detalhe, eu sabia quando fiz a afirmação que obviamente não era verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e se não gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeriu é, sugeria o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então, olha só. Que louco, né? Se você faz uma afirmação é, onde você fala assim, pô, eu vou afirmar isso aqui, mas é uma, é uma grande mentira, é uma coisa que vai é, gerar conflito né, na mente, por incrível que pareça, embora diga que é, isso vai funcionar. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura? Então, olha só, mesmo que seja mentira... Se você afirma, a sua mente vai aceitar. Só que, o que, que vai acontecer? Às vezes vai ser tão desconfortável você continuar fazendo, que você vai parar. É isso que acontece. É tão fácil. pô, mas tá, tá muito mentiroso aqui, não, não, não é verdade. E aí você para. Qual que é o segredo, né, como disse aqui? Vamos voltar, olha. É... A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e se não gera conflito mental ou contestação. Por isso que eu já falei aqui várias vezes, aquela afirmação, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que, que funciona tão bem? Porque não tem contestação. Por que, que as reprogramações mentais, que eu tenho algumas gratuitas aqui e tem as que eu vendo também, inclusive está aqui na, na descrição, destrava de sua prosperidade. Por que, que ela funciona muito bem? Porque não tem conflito. Não está sendo falado diretamente ali. Não tem o fator crítico protegendo ali o subconsciente nesse sentido. Tá? Agora, se você está em um estado bem ruim, né? e você afirma, eu sou rico, eu sou próspero, como disse aqui, existe grande chance de não funcionar, como disse. Repito, até funcionaria, se você continuasse fazendo. Mas muitas vezes é tão desconfortável que você não continua. E ele até dá aqui um, a, a sugestão, né? uma, uma frase como sugestão aqui, olha. É, como evitar o conflito mental. Né? Ele dá uma declaração, olha. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Então, não tem nada, né? não é uma coisa assim difícil de aceitar. Né? Então, qual que é o principal que eu gostaria de passar aqui para você? Comece. É quando você especialmente está no início aí dessa questão da, da reprogramação comece por coisas que sejam mais fáceis de acreditar Então, por exemplo, para quem acredita na Bíblia eu falo, use versículos bíblicos, se você acredita em coisas relacionadas ao universo a outra coisa, foque nisso então se você for numa coisa que vai muito contrário, vai causar um, uma dificuldade ali o resultado não vai vir ou vai demorar mais do que poderia tá certo? reforçando Aqui abaixo você, você encontra né, a reprogramação de e Sua Prosperidade, onde você vai conseguir ter né, acesso a, a essas reprogramações que facilitam, né, que não geram conflito, e aí acontece o resultado de forma mais simples, mais rápido e de forma praticamente automática. É isso, fez sentido aqui? Deixa um comentário, gosto sempre de saber o que você pensa sobre a nossa conversa e a gente se vê em um próximo vídeo.